Acho a iniciativa dos estudantes pela liberdade ótima para o país, há uma forte necessidade de termos mais discussões, mais debates sobre o que representa o verdadeiro liberalismo, o que representa uma participação maior da iniciativa privada, dos mercados em gerar valor, a riqueza e felicidade para os cidadãos aqui no nosso país. Infelizmente Existem poucos movimentos liberais, pouca discussão a respeito, as ideias têm se concentrado mais em termos de estado do bem-estar, coisas de centro-esquerda ou esquerda e essas ideias de maior participação, maior liberdade do cidadão, mais participação do setor menos governo, como o setor privado pode complementar o que o governo faz, substituir o governo em algumas atividades, infelizmente ainda é pouco feito. Então eu aplaudo, acho uma excelente iniciativa, precisamos ter mais disso, mais desses movimentos, desse movimento dos estudantes para a liberdade aqui no Brasil.